Ora muito bom dia, ora muito boa tarde, ora muito boa noite, caros amigos e amigas deste mundo que mais parece um circo, mesmo não sendo. Como vocês sabem, creio eu, que este vídeo vai se chamar Entre a Fantasia e a Realidade. E, para quem alguma vez tenha seguido os meus vídeos, ou até tenha visitado o meu site, já sabe que aquilo é só fantasia. Mas sabendo que essa fantasia se liga e ou se relaciona com a simbologia da realidade, em alguns momentos qualquer pessoa pode entrar naquele dilema. Será isto fantasia ou será realidade? E a questão é que, pronto, como nós sabemos, toda a, fantasia, toda a realidade foi produzida pela fantasia, e toda a fantasia é a ignição de construir, seja lá o que for, na realidade. Digamos assim que a realidade e a fantasia são duas amigas quase inseparáveis, mas que pronto, se auto excluem, porque uma declara-se como fantástica e a outra declara-se como real mas mesmo na sua unicidade uma não existe sem a outra é tipo o inc e o yang e uh, isto para ir ao encontro pronto de vários várias coisas eu eu tive a falar aí com com Malta aí, os cafés e enfim Malta que eu conheço e pronto, eu reparo que pronto, eu não devo ter a mínima sensibilidade económica, portanto a minha sensibilidade económica perdeu-se. Não tenho qualquer sensibilidade económica, portanto, pronto. Uh, e, uh, e a parte de sensibilidade política, por vezes também sinto que não a tenho, que ando a perdê-la. Mesmo que eu tenha, tente ser super cuidadoso com um monte de valores Na verdade eles não têm qualquer valor porque fazem parte do passado E isto é uma problemática tramada porque muito, eu, eu por vezes, lá está Lá naqueles ensinamentos lá dos chineses e afins Do tal macaco que não fala coisas diabólicas Uh, Ele diz que o melhor é, pronto, é É o silêncio mesmo E os sábios Por norma também dizem o mesmo Portanto Nessa perspectiva eu não sou sábio Porque pronto, Passo a vida a falar Nem que seja comigo próprio Nesta perspectiva de que Pelo menos quando falo comigo próprio Ninguém nega aquilo que eu estou a dizer Porque não existe aqui ninguém Para negar Uh, e, uh, e pronto e, e depois tinha pronto depois tinha este problema não é é que eu uh, entreguei me um um conteúdo que faz parte lá está faz parte do tempo e, das, e, no fundo, dos comportamentos humanos perante as várias expressões da realidade, sejam elas reais ou fantásticas, sejam, sejam elas objetivas ou subjetivas, e, portanto, por vezes é complicado uh, tentar chegar a todos quando, na verdade, a maioria não quer saber, e talvez não queira saber porque. Uh, da mesma forma que eu sou capaz de, de construir uma coisa fantástica barra realista a partir da minha imaginação, todas as outras pessoas também são capazes de fazer o mesmo. Portanto, pronto, não há é nada de especial em mim. O que é bom, por um lado, porque pronto, eu por vezes sinto que devo estar a fazer várias coisas erradas. Uma delas é a falar ou criticar, seja lá o que for, na realidade, que eu considero que poderia melhorar e que devia melhorar, mas, na verdade, o resto do mundo não quer saber sobre nada disso. Tudo aquilo que eu apresento acaba por ser uma espécie de coisa fútil e, quiçá, ofensiva. Ah, pronto... A malta, e entre eles, eles matam-se aos mísseis, com tanques, com militares, isso não é ofensivo. E, portanto, as minhas palavras é que são ofensivas. Não é? é como o outro diz, um gajo tem que culpar alguém, não é? E, por norma, a malta costuma culpar a malta que não fez mal a ninguém. é isso o estilo da criminalidade no seu melhor. Culpar aquele que não tem culpa para safar a culpa de quem a tem. Já faz parte também, na minha perspectiva crítica, da história de Cristo. Cristo pronunciou-se e alguém culpabilizou por aquilo que ele não fez. Ele não fez mal a ninguém. Falou simplesmente. Uh, e pronto, e portanto, eu espero que os portugueses, não, não serão todos, não. Uh, só talvez os meus amigos e afins, é que me podem ajudar Sim. nesse aspecto. Porque uh, eu, quando estou a brincar, os meus amigos sabem que eu estou a brincar, mas sabem porque eu, me conhecem, as pessoas que não me conhecem deveriam ter cuidado de ver que havia o tom, o tom de voz, não? É? posso estar a brincar ou não, isto é, se estou com um ar sério ou não, se realmente acredito naquilo que estou a dizer, isto é, se realmente eu repito várias vezes uh, e vou ao encontro da mesma intenção ou não, e de que forma, é? qual é o estilo, qual é a emoção associada a essa repetição. Mas pronto, é um bocado aquela coisa, não é? Nem toda a gente uh, consegue absorver muitas vezes mais do que 5 ou 10 minutos de uma conversa. Até nas conversas que mais, com quem mais gostamos de ter. Seja professor, seja namorada, seja amigo, seja o que for. Uh, e pronto, e é tramado, é tramado, e pronto, eu, mais uma vez, dos vários outros vídeos que já fiz, não é? mas mais uma vez eu peço desculpas por tudo aquilo que eu sou, que, é que eu sou único,